Ah, boa tarde sou maurício mococa hoje nós vamos fazer um vídeo aqui do, do pêndulo e assim com caixa de fós, também é um vídeo de treinamento com o pêndulo então a, o pêndulo só vai rodar naquela que for feita as perguntas para ele aqui é o Edson que vai gravar aqui nós estamos com ele Pêndulo, você só roda na caixa que tiver um palito então ele só vai rodar na caixa que tiver um palito então vamos dar já dar a corda mesmo para ele. ele já começou a rodar ó, porque essa caixa é que tem um palito então veja bem agora nós vamos para a segunda caixa vamos ver se ele vai rodar aqui vamos esperar um pouquinho até agora nada, até agora também nada. Aqui nós estamos com bastante vento, por isso que esse pêndulo já foi feito para trabalhar com vento e também trabalhar em cima da mesa, também trabalhar em cima da mesa, aqui não rodou, vamos ver essa se ele roda, aqui também ele não rodou parado vamos ver essa se ele roda também tá parado nada sinal de nada vamos ver a quinta que o vento aqui tá um vento tá bem forte tá chegando a chacoalhar corrente Aqui também não rodou, tá parado. Agora nós vamos fazer o outro comando para ele. Tá Apenas, vendo? Você só roda na caixa de fósforo que tiver dois palitos. Então agora nós vamos caminhando. Nós paramos em cima da quinta caixa. Também nada, não rodou. Nós paramos em cima da quarta caixa também. Estamos aguardando não rodou a terceira caixa também então, estamos aguardando não, não rodou está quieto então nós vamos para a segunda caixa esse ele rodou não continua rodando. Porque essa caixa é a caixa que tem dois palitos. Deixa eu abrir, que não é de um abre com a mão. Essa é a que tem dois palitos. E nós vamos continuar ali até chegar a última caixa. Então, vamos ver se ele roda nessa. Lembrando pessoal aí que essa correte ela tem tá 60 centímetros, que é justamente para fazer o que eu tô fazendo aqui, dá uma mostrada para rir. É para que eu possa trabalhar com ela em pé. Ali ele não rodou, lá embaixo ele está quietinho. Não rodou. Porque não, não é a caixa que ele está procurando. A caixa que ele está procurando é já achou. Agora nós vamos dar outro comando para ele aqui é o seguinte ele achou que tinha duas agora, vendo você vai achar a caixa que tem três palitos você só vai rodar nela não rodou na primeira vou acertar isso aí fora aqui não vai dar sombra não rodou na primeira você acertar dar. Deixa eu pegar a tua mão junto, Zé. Né? Pra não ter problema. Olha tá lá, ó. Tá, tá quieto? Não rodou. Tá quietinho? Não rodou na segunda caixa. Vamos pra terceira. Vamos ver se ele vai rodar na terceira. Começou a rodar rodou na terceira porque porque a terceira é que tá os três palitos então são três palitos de fósforo é esse aqui é o que nós deu o comando para ele agora é nós vamos para outra carta aqui para ver se para outra caixa Vamos esperar para ver se ele reage Não pode ser rápido Você tem que esperar um pouco para ver se ele reage Não está reagindo Por quê? Porque não é essa caixa que está procurando Então vamos aqui a quinta caixa Vamos ver se ele vai reagir Não está reagindo Por quê? Porque não é essa caixa que está procurando Agora veja bem se essa caixa aqui fosse a que tem três palitos, ele estaria rodando. Mas não é. aí Ele já achou ela lá atrás. Agora nós vamos dar outro comando para ele. Vendo? você só roda na caixa que tem quatro palitos. Então o comando para ele agora é na caixa que tem quatro palitos. Nós vamos segurar aqui na, na primeira caixa aqui. nada, tá quietinho, tá parado, quieto a caixa que ele tá é a de 5 palitos né essa é a caixa de 5 palitos ele não vai rodar nela porque não é a de 4 agora nós vamos para outra caixa essa aí é a 4 agora, aqui nós vamos aguardando ele já tá reagindo já reagiu porque porque é a caixa que está procurando então é ele reagiu é. nela é porque é ela Aí. são quatro palitos Aqui. agora nós vamos para outra caixa vamos ver se ele reage nessa O é tão forte que tá quase pulando. Não nada. vendo nada. Vamos, Vamos pra outra. Tá bem, não, velho. Tá quieto. Vamos na última. Reagindo para rodar, tá quieto. Então, agora nós vamos a última caixa. A quinta tá. é a número 5. Né? Agora, Bento, você só gira na caixa que tem cinco palitos. Então, vamos abortando, primeira caixa aqui eu tô pegando um pouco a mão do Zé com o pêndulo para mostrar que não tem nada de que ele tá controlando o pêndulo para rodar aqui quando o pêndulo ele reage ele já começa a querer girar quando ele não reage ele não gira mesmo que o vento balançar ele ele não gira então não reagiu vamos ver essa Também não reagiu Vamos ver a outra aqui se ele reage Não reagiu Vamos ver essa as caixas que eles estão passando são é, esvolte, ele está quieto não, é não reagiu é não importa se o vento chacoalha ele se o vento chacoalhar ele ele não gira ele, ele vai para um lado para o outro mas não gira agora vamos aqui a, a última a caixa. Quinta caixa e vamos ver como é que ele vai reagir agora agora essa última caixa vou, vou filmar bem filmadinho para não ter problema ó ele já começou a reagir já começou a girar Parado ele rodando e Ele continua rodando Porque essa aqui é a caixa que está tá procurando E quanto mais perto eu chegar Mais ele gira Então, esse aqui não tem eu E a caixa que ele girou É a de cinco paletas que ele pediu... Agora, traz essa caixa mais de cinco Tá essa é a que está com 5 palitos e a que estava caçando agora nós vamos fazer um teste aqui mais em cima só para vocês terem uma ideia tá aqui mais em cima. Ó. Por que ele vai girar? porque é ela que está caçando só que quando você estica muita corrente você dá 60 centímetros de corrente ele lá no chão aqui ele, ele é mais devagaroso por quê? Porque ele está trabalhando com uma corrente pesada, uma corrente de 60 centímetros. Ó, ele gira. Gira mais devagar. Mas ele gira. Só que quando você diminui a corrente, ele gira mais. Ele gira mais fácil. E, né, por exemplo aqui, ó tô com uma, mais ou menos com 15 ou 17 centímetros de corrente só, uma média de 5 ou 8 centímetros da caixa. Agora, quando eu estico ela, então ele, ele tem mais dificuldade, ó. ele tem mais dificuldade aqui para girar do que quando ele tem, quando ele vai mais curto. Só que se você deixar ali lá, também, ele para lava também, ele faz uma volta grande. Lembrar o pessoal aí que tiver interesse nesse produto aí, a descrição tá embaixo do vídeo. E lembrar o pessoal de não esquecer do like, Dá uma força aí para canal crescer. E lembrando o pessoal aí também que logo nós temos aí o sorteio. O sorteio tá chegando perto aí. E uma boa tarde, uma próxima.